Você viu minha cópia no melhor filme de todos? 17 de novo? Sim! Eu acho que caiu no buraco de que novo Que buraco? Ai meu Deus! O que é isso? É só